Olá, graça e paz, amém? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches, autor do blog Esboçando Ideias e também do método Como Ler a Bíblia e Entendê-la Mais Facilmente. E há mais de seis anos tem ajudado Irmãos em Cristo a compreender melhor a Palavra de Deus através da internet. Hoje eu tenho um recado rápido para aquelas pessoas que amam estudar a Palavra de Deus. Fique comigo neste vídeo, vamos lá? Fique comigo nesse vídeo rápido, pois tenho algo muito importante a te dizer de todo o coração. Você tem dificuldades para ler e entender a Bíblia Sagrada? Seja sincero comigo, responda a estas perguntas rápidas com toda a sinceridade do seu coração. Todo ano você faz propósitos com Deus para ler a Bíblia, mas nunca consegue? Quando consegue ler a Bíblia, não entende bem os textos que lê? Fica perdido com tantas interpretações diferentes que vê por aí todos os dias? Sente-se triste e distante de Deus por não conseguir ler a Bíblia no dia a dia? Fique comigo mais alguns instantes que eu quero lhe falar algo que vai mudar de verdade a sua vida. Eu me converti há mais de 18 anos e sempre amei estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Com pouco tempo de conversão, comecei a devorar a Palavra. Eu estudava todos os dias por várias e várias horas. Eu sentia que Deus tinha um chamado para mim. Alguns anos após a minha conversão, fui convidado a ser professor da escola dominical. Tive medo, mas aceitei. Mal sabia eu que Deus estava planejando uma grande obra em minha vida. Sempre tive o desejo de ensinar as pessoas a Bíblia de capa a capa, para que elas soubessem o que eu também aprendi durante anos de estudo. E Deus me deu essa benção há cerca de sete anos, quando comecei uma classe na escola dominical. Essa classe se chamava Conheça a Sua Bíblia. Nessa classe eu ensinava a Bíblia começando de Gênesis indo de capa a capa. Os anos se passaram e muitas turmas se formaram. Foram mais de 100 pessoas formadas para a glória do nosso Deus. Foi quando um irmão me chamou e disse, André, por que você não grava suas aulas para a gente assistir na internet? Confesso que aquilo me animou muito, afinal, eu já tenho um site na internet, o blog Esboçando Ideias, com mais de 1.300 estudos bíblicos publicados, mas eu não sei trabalhar com vídeos. Mas não deixei essa dificuldade me vencer. Então fui atrás, estudei por vários meses, aprendi como fazer e hoje eu posso com muita alegria te dar a notícia de que está no ar o nosso curso online Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. O que é o curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa? Esse é um curso que você poderá fazer pelo computador, notebook, celular ou tablet. Serão videoaulas semanais de 30 minutos, objetivas e que vão explicar os principais pontos para um bom entendimento da Bíblia. Eu mesmo gravarei cada uma das videoaulas, usando minha experiência de anos para lhe trazer os melhores conteúdos bíblicos. Você gostaria de estudar e entender a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse? Gostaria de fazer isso aí no conforto da sua casa, usando seu computador ou onde estiver usando seu celular ou tablet? E mais, gostaria de aprender a Bíblia com uma linguagem fácil? Da mesma forma que ensino meus alunos aqui na minha sala da Escola Dominical e também na internet, no Blogs Boçando Ideias. Então preste atenção e saiba como participar. Atenção, fique tranquilo. Poderá cancelar sua assinatura quando desejar. Não existe qualquer é, possibilidade de você ter que ficar estudando. Se você estudou um mês e não quer mais, pode cancelar. Quando quiser, estudou 3, 4, quer cancelar, pode cancelar quando desejar. Além do curso, já no primeiro dia que você acessar a área do aluno, terá de bônus, vai de presente para você. Primeiro bônus, a melhor bíblia eletrônica para computador, que existe traduções diversas, mais de 20, léxico hebraico, aramaico, grego para consultar os originais. Dicionário bíblico, mapas, diversos comentários para consultar e muitos mais recursos. É a melhor bíblia para computador que existe, é a que eu uso. Bônus 2, o Catecismo Maior de Westminster, em PDF para você consultar 196 respostas às principais dúvidas sobre a fé cristã. Vai de brinde. Planos de leitura bíblica selecionados para te ajudar a ler a bíblia todos os dias. Já no primeiro dia você tem acesso a esses bônus. E o último bônus, uma seleção com seis livros digitais e-books, escolhidos especialmente para você. Veja quais são um pouquinho mais abaixo nessa página.